Oi gente, bom dia! Então, estamos começando aqui mais um vlog para o nosso canal. E no vlog de hoje eu vou levar vocês comigo, né, para fazer uma viagem. É a segunda vez que eu estou indo para para Sion, né, no caso CR. É, eu vou fazer um trabalho lá no final de semana, eu vou trabalhar sexta e sábado. A primeira vez que eu fui, eu só fiquei uma noite fora, porém, dessa vez eu vou passar duas noites fora. Porque eu não consegui o comboio, né, para chegar no, no, no domingo... A meia-noite, depois da meia-noite. É, então, eu vou ter que vir só no domingo pela manhã, né? Eu vou viajar hoje às 12 e 21 né? Às 14h21 e, e só volto no domingo às 8h39. É, vão ser duas noites aí fora de casa e três dias, né? Sem ver o Manu, porque ele já foi trabalhar. Então, eu não vou ver mais ele a partir de agora. A próxima vez que eu vou ver ele vai ser só no domingo. Vai custar um bocadinho, né? Mas a gente precisa, né? Ganhar um din-din. É, eu vou para o restaurante onde o meu cunhado trabalha, né, que é o restaurante do pai do namorado dele, e então eu vou lá fazer esses dois dias, já é a segunda vez que eu vou, e dessa vez, né, gente, eu vou apanhar o comboio sozinha, eu não sei falar nada de francês, eu tô morrendo de medo de me enganar, né, e apanhar o comboio errado, enfim. É outra coisa que eu quero falar pra vocês, é sobre as minhas unhas, como vocês estão vendo, eu fiz as minhas unhas. Já faz um tempinho que eu não ponho cor nelas. E dessa vez eu fiz, fiz quadradinha. E resolvi deixar elas pequenas. Porque eu quero voltar, né? Usar o quadradinho na minha unha. Porque eu gosto bastante. É, e eu não consegui, gente, gravar pra vocês... Porque eu tava indo no supermercado e a unha partiu, né? A unha do dedão partiu, então eu tive que chegar em casa e fazer a unha muito rápido. Eu tava esperando a oportunidade pra poder gravar, né? O vídeo mostrar pra vocês, porque tem muita gente que me pediu pra me gravar os vídeos das unhas, né? De como que eu faço as minhas unhas. Porém, não deu, mas não vai faltar oportunidade. Assim que eu tiver é, a oportunidade de gravar, eu gravo, né? Vamos ver se dessa vez, quando eu for fazer a manutenção, eu mostro pra vocês, tá? É, mas se eu não mostrar dessa vez, vai ter um momento que eu vou mostrar, é, é difícil para mim gravar aqui porque eu não tenho suporte para colocar o celular, principalmente na hora de fazer a unha, né, que eu preciso de um suporte, onde o, o, o celular fique mesmo mostrando o passo a passo da minha unha, e então é, agora desse momento eu não estou conseguindo... Mas eu vou arranjar um jeito, tá? Eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Mas continuando o nosso vídeo, é hoje eu vou fazer a primeira viagem, né, sozinha praticamente, porque da outra vez uma Manu me levou na estação, me colocou dentro do comboio. Dessa vez eu vou ter que me virar, eu vou ter que ir à procura do comboio. E eu tô morrendo de medo, confesso para vocês que eu tô morrendo de medo de apanhar o comboio errado, porque eu não sei falar francês, eu não tenho telefone, eu não tenho internet... E se acontecer, deu, deu a apanhar o combo errado, eu não vou ter como me comunicar com ninguém porque eu não sei falar. Então, é, tô com medo mesmo. Vou confessar pra vocês que eu tô morrendo de medo, tô muito ansiosa. E vamos lá ver, né? Seja lá o que Deus quiser, eu espero que eu chegue lá. Então, agora eu vou. Eu quis, né? Gravar a introdução pra gente iniciar esse vlog. Mas agora eu vou dar uma arrumada na casa. Eu vou tomar o meu banho. E depois, quando eu for sair. É, eu volto, né, pra gente, pra, pra levar vocês comigo. Eu não vou mostrar essa parte de o que eu vou fazer aqui, porque vocês já viram em outros vídeos, tá? E eu vou deixar passando aqui no card vídeos de vlog, de arrumar na casa e coisa e tal tá, do gênero, pra vocês irem lá conferir como que eu faço. É, então, e é isso, gente. E eu vou lá me arrumar, ajeitar as coisas que tudo. E já eu volto, tá? Pra falar com vocês? Beijinho até já! Então, gente, eu vou sair de casa agora, olha, tá aqui a minha mala, eu preparei uma malinha. Eu sempre faço uma mala enorme, tá? Pra viajar, deixa eu pegar aqui o meu telefone. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu look, peraí. Eu tô aqui com um sapato bem confortável, essa calçadinha, essa minha blusa da Pull&Bear, um casaco branco, tá? E é isso. Vamos ver como é que corre isso, tá? Beijinho até já. Gente, tô saindo agora, tô aqui no elevador. Quando chegar na estação, mostro pra vocês, tá? Acho melhor, senão eu vou me atrasar. Tá? Beijo. Olha, aqui é um parque. Porém, hoje, como eu tô apressada, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Olha, aqui é uma, uma viazinha. Mas aqui é um parque que é bem bonito. Que tem até algumas fotos já lá no, no Instagram esse parque que eu tirei. Olha que coisa mais linda, gente. Essa cidade é mesmo muito bonita. Deixa eu ver se dá pra mostrar qualquer coisa aqui do parque pra vocês. Olha o, o lago lá. Ai, ai, ai. Ainda tá um pouquinho distante da estação. Me atrasei. Tomara que eu não me engane. Olha, o parque tá aqui, ó. Outro dia eu vim aqui e mostro bem pra vocês. Ele completo tá bem? Até já. Gente, chegamos na estação. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Olha, tá ali. Essa é essa estação. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Pronto. Estamos aqui. Agora vamos procurar a linha, né? Olha, é aqui a estação. Eu vou o portão 3. E vamos ver aqui. Aqui a entrada olha eu vou será que é aqui que eu entro deixa eu ver de lojinhas, tem supermercado, tem tudo aqui, deixa eu virar aqui pra vocês, chegando aqui, e tem tá ali 14h21, esse é o meu comboio, será que é o que chegou agora? Ah, como é que é tá o vai é, aparecer no meu vlog. Caralho! É. vamos indo trabalhar agora. Porque estamos na estação de Cierre. Ai. O dia hoje está bonito aqui. Caralho, meu calção está caindo. Olha a serra. Então, com casca. Oi, gente, bom dia. Então, tô indo agora embora pra casa. Tá um pouquinho frio. Deixa eu mostrar a cidade aqui pra vocês, ó. Olha que bonita. Daquele lado também. Eu perdi o comboio, né? Porque o autocarro das... das... 7 e 11... É, eu perdi, então, eu perdi o comboio, né, das 7h23, então eu vou apanhar o comboio agora, das, no, das 9h11 e 5 tá, e lá vem o comboio, depois eu falo mais com vocês. Tô agora no autocarro, indo pra estação, então eu perdi o comboio das, das 7h23, no caso eu perdi o autocarro, né, por causa da minha cunhada, que é cachorro, <risos> apanhando às 9h23 ah, que é muito bonito gente. mesmo muito bonito então gente, já tô aqui na estação esperando o comboio olha que bonito que é aqui. Ó. aqui é rodeado de montes tem neve por aí, aqui onde eu tô não teve não tem nenhum pique de neve mas lá para os altos está cheio de neve e é isso. A viagem acabou aqui. Eu vou mostrar bastante coisa aí pra vocês no vlog. Vamos ver se o vlog não fica muito longo, né? Eu vou tentar dividir ele. Tá bem? E é isso. Beijinhos. A ouvir por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, né? Ativa as notificações que apoia tudo bem viagem para vocês. É, convido vocês a nos seguir pelas redes sociais, vão ficar passando aqui. Faz um tour aí pelo nosso canal, Tá?